Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No expresso de hoje, Parler, a pílula vermelha das redes sociais. Você se lembra do filme Matrix? Nele, há uma parte em que o personagem é questionado sobre uma escolha inusitada, tomar a pílula azul ou a pílula vermelha. A primeira não envolve sofrimento, ele a tomaria e acordaria acreditando naquilo que sempre quis. A pílula vermelha, no entanto, daria a oportunidade do descobrimento da verdade. Do ponto de vista cinematográfico, a escolha entre a sabedoria e a ignorância foi representada com excelência. O personagem faz o juízo entre duas opções e escolhe aquela que acredita deixá-lo em menor desconforto. Apesar de também depender de uma ação humana, o conhecimento requer mais que uma simples pílula. Ele exige a análise de diversas proposições. Além disso, como pode haver proposições falsas, verdadeiras ou indeterminadas, o processo de argumentação para analisá-las torna-se necessário. Com essa necessidade de argumentação, podemos notar que, sem a liberdade de expressão, buscar a verdade torna-se muito mais difícil. Com isso, não é estranho que uma imposição irracional apele ao uso da força para censurar pensamentos divergentes, pois um pequeno fio de curiosidade poderia decretar o fim de muitas coisas que são consideradas consenso. Assim surgiu Parler, uma rede social americana que tem como cerne a liberdade de expressão, sendo resultado dos diversos casos de censura a indivíduos que falam o oposto ao mainstream político, que hoje é basicamente formado pela esquerda. Parler significa falar em francês, inclusive é daí que vem a palavra parlamento. A rede social, que já está sendo chamada de todos os istas possíveis, ganhou destaque com a recente ameaça do presidente Donald Trump de migrar para a plataforma. Membros da família Bolsonaro, incluindo o próprio presidente, também já criaram suas contas na rede social. Outros nomes famosos como o senador republicano pelo Texas Ted Cruz, a ativistas Candace Owens e Milo Yiannopoulos também já aderiram à plataforma. Mesmo pequeno e sendo minimizado por muitos libertários por não ser efetivamente descentralizado, no dia 2 de julho, o aplicativo alcançou o primeiro lugar em downloads na seção Notícias da App Store do Brasil e dos Estados Unidos. O CEO e criador do Parler, John Matsey, comemorou a conquista dizendo, Esta é a nossa vitória como comunidade pela liberdade de expressão sobre os tiranos da tecnologia. Este é um símbolo de que queremos um ambiente para discussão gratuita. Nós, as pessoas, não queremos que nos digam o que pensar, não queremos ser manipulados e queremos que nossos dados sejam privados. Rejeitamos o tecnofascismo e aqueles que pensam que são os únicos árbitros da verdade. Rejeitamos seus painéis editoriais tendenciosos. Rejeitamos seus verificadores de fatos e rejeitamos a censura. Speak Free como sabemos, a liberdade de expressão deve ser irrestrita, não existe meia liberdade, ou você tem ou você não tem. Não existe também um direito de não se sentir ofendido, até porque ofensa é algo subjetivo e você só se sente ofendido se quiser. Podar a liberdade de expressão das pessoas por esse motivo seria delegar a responsabilidade de como você se sente a terceiros, o que não faz nenhum sentido e te escraviza a se importar com o que os outros pensam de você. Como explicou Jordan Peterson em uma entrevista, quando perguntado por que o direito à liberdade de expressão deveria se sobrepor ao direito de alguém não se sentir ofendido, ele respondeu que para que seja possível pensar, você precisa arriscar ser ofensivo. Fica claro que o único jeito de você nunca ofender alguém seria simplesmente nunca abrir a boca, isso seria negar a sua própria existência. Para realmente trabalharmos nossas opiniões, é necessário expressá-las e ver como as pessoas reagem a elas. Dessa forma, nós aprendemos os acertos e as falhas do nosso jeito de pensar. Coletamos mais informações, temos a oportunidade de vermos as coisas de um jeito diferente e saímos muito mais informados do que estaríamos com informações limitadas que apenas alimentam nossas visões de mundo. É claro que o Parler não é a melhor alternativa para a censura estatal. Para isso seria necessário ser descentralizado e com um bom grau de anonimidade, mas já é um primeiro passo para se evitar a censura por outras redes sociais que acreditam ser donas da verdade, e que visivelmente estão comprometidas com uma narrativa política que vem perdendo sua força nos últimos tempos, exatamente pela dificuldade de se controlar o espalhamento de informações. Também parece óbvio que a censura por uma entidade privada é muito menos grave do que se feita por um governo através de seu monopólio de uso da força, pois os indivíduos estão nessas entidades privadas de forma voluntária, pois concordaram com as regras da entidade e podem sair a qualquer momento, diferentemente do que acontece quando o governo te censura. Mesmo assim, qualquer alternativa a qualquer tipo de censura será sempre bem-vinda, mostrando mais uma vez que o livre mercado sempre funciona para nos colocar em melhores cenários. Nenhuma rede social alternativa fez tanto barulho nos últimos tempos quanto o Parler, mas só o tempo dirá se ele sobreviverá a estatista pelo controle de informação, principalmente quando uma liberdade muito maior e irrestrita de informações der a oportunidade aos indivíduos de tomar a pílula vermelha, acordando do seu sono profundo e delirante no qual só o estado tem a capacidade de construir estradas.